Saudações povo, eu sou o Mr. Bonny E eu sei que faz um bom tempo Que eu não posto vídeo por aqui Pra quem não sabe, eu estou de mudança Porque eu sou nômade e não aguento ficar mais de um ano Apenas em um lugar Então tava meio difícil de arrumar um tempo pra postar coisa aqui Mas agora, depois de séculos, eu tô trazendo uma parada Que todo mundo me pede pra caramba Que são finalmente os mods De Fahrenheit Funk Esses mods eu já joguei faz tempo, na verdade O que vocês vão ver agora aí, nos próximos vídeos São partes das minhas lives Que acontecem lá na Twitch de segunda a sexta Mais ou menos a partir das 18 horas, ok? Então, já que eu finalmente tô trazendo uma parada que vocês pedem bastante, por favor, considere deixar o likezinho aí embaixo e se inscrever no canal, ok? Ah, e também comenta aí embaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, demorou? Agora chega de enrolação e tenha um bom vídeo. Olha ela aí, olha ela aí. Mano, não, não, não sei, não faço ideia do porquê que esse mod é famoso, tá ligado? Não sei como é que são as músicas, não sei como é que é a dificuldade. Come on, it's gonna be a big night. Hmm, essa noite eu realmente quero que você venha... Uh, e aí, ela tá convidando a gente Ou é outra pessoa? Ah, não sei Eu realmente quero gastar um tempo Com você hoje Você realmente tem que vir aqui Tá, ela quer muito que essa pessoa venha aqui Não sei se sou eu uh, Desculpa pela inconveniência Vocês estão interessados em colar com nós Ei, meu namorado, estamos apenas Procurando o banheiro <risos> em cima de uma caixa de som Mas parece que vocês são muito legais pra esse lugar eu tenho certeza É, é na seta mesmo Eita, já perdi nota pra caralho Eu vou tentar jogar com as duas mãos É bonitinha a música, mano Fofinha, fofinha. Voz de flauta, foda-se. Ah, yes? Ah, oh, genial, genial, genial, genial. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Meu Deus, tô todo bugado, velho. Oh my god! Ah, ela deixa, ela deixa uns fantasminha pro lado, que bonitinho, mano. Caralho, eu buguei um pouco a cabeça agora. Oh! O beatzão é foda, mano! Bonitinha a voz dela, mano. Eu gostei da voz dela. As as duplas, às vezes, buga. É, eu notei. Eu tô apertando as duas juntas e não vai. Às vezes vai uma só. Que? Bonitinho, bonitinho. Gostei, gostei, gostei, gostei. Maneiro. Não foi tão difícil? É, foi tranquilo. Essa foi tranquila, né? Vamos ver. É a dificuldade de que tá bugada? Porra, mano. Aí vocês querem me trollar, né? Hum... <tos> Não tá no ritmo da música? Não! Quando você. Quando, eu, quando vem duas notas ao mesmo tempo e eu aperto elas, às vezes ela quebra um pouco o ritmo, entendeu? Ela quebra e dá uma bugada. São sempre crianças como você que simplesmente assumem que pode entrar num lugar sagrado como esse livremente, apenas pra sair zoando. Dessa vez eu vou te dar outra chance pra aceitar minha oferta. Eu realmente amaria que você se juntasse a nós. Bi -bu bip. Vamos ver. Acho que fudeu, rapaziada. Acho que fudeu, rapaziada. Carai, deu uma... <risos> uma engrossada a voz dele, mano. Tomou uns hormônios. Calma. Calma aí, calma aí. Deixa eu me acostumar. <risos> a batida é maneira, velho. Uh, quase que eu peguei perfeitinho. A voz dela é muito da hora, mano. As músicas são muito boas, mano. Eu acho que... Ai, socorro. Acho Que o principal pra esses mods ficar famosos igual eles ficam É as músicas serem boas pra caralho, né, mano? Não é só a música, né? A arte é muito bem feitinha Se perder ela transforma o Daniel do Life Strange What the fuck Ah, entendi Entendi a piada, entendi a piada Como é que tá o som pra vocês, guys? Tá de boa? Ai, meu Deus, agora deu agora uma bugadinha. Tá tranquilo? Demorou? Ai, meu Deus. Eu tô ficando com medo. Tô me perdendo, velho. Tinha mais uma nota no final ali aleatória. Ok. Chat, você tem uma caneca de merenda de escola? Eu tenho. Ah, esse é o mano que ela tava ligando? Você finalmente chegou. Desculpa pela treta, Ruv, mas parece que você tem que me ver desse jeito. Que isso? Tá bom. É meu trabalho li lidar com esse tipo de treta de qualquer forma. Ixi! Namorado dela aqui, seu merda! Você apertou muitos botões quando eu tava fora, hein? Nossa, você devia ter metido o pé nessa igreja assim que você tivesse a chance. Hum, mas decidiu insistir. Então aqui estamos. Bu bibipa! Meu nome é Rev. Mas esse é o último nome, que você, último nome que você provavelmente vai ouvir depois disso. Ah, eu estaria muito cansado de fazer esse tipo de coisa, mas eu tenho que fazer o que eu vim fazer. Ai as ah, setinhas bugando. Nossa, muito torto! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Agora eu buguei mesmo. <risos> Meu senhor A música é boa demais, velho Tem essas músicas do Spotify, caralho Eu vou botar na playlist de live, mano A, a girlfriend com medo é muito bom, velho. Meu Deus, eu tô todo sequelado da cabeça, velho. GG. Ah, porra, aquele solão tenebroso é só no começo, mano. Achei que ia voltar, mas ok, foda, foda, foda. Muito foda essa música, muito foda. Foi mal, serve. Tá tudo bem, de boa. Tô cansado desse, dessa perseguição de gato e rato, tá ligado? Uh, eu vou te contar um pequeno segredinho, meu. Vamos deixar isso entre nós quatro, ok? Que Deus os perdoe. Mas eu não perdoarei. Banido! Tá escrito ali, véi. Da porra, setinhas. Toda dona? Ai, caralho. Acho que é agora que eu perco, hein, mano. Oh, shit. Me lembra muito as músicas do Super Meat Boy, mano. Isso é muito bom. Ai, cara! Nossa, é muito bugado quando vem duas certas aí! Muito foda essa música, velho! Ai carai! Perigoso, hein! Na, tá mesmo, né, Murilo? Acho que agora fodeu. Nossa, mandou a humiliation, véi. Yes, number! Joga o mod do salsicha? Eu posso jogar, mano! Ah, mano, me dá uma satisfação tão grande quando tem um backing vocal assim, mano, delicioso desse jeito, véi. Tem outra semana assim, o que é isso? Feliz primeiro de abril, putas. Hum, acho que eu tinha que dizer isso uh, antes de começar a, a ganhar desses bostinhas. Celever. O bagulho pegou o nome do meu PC, véi, para. <risos> ah, ele literalmente falou que pegou os meus arquivos e viu meu nome Ok, tô meio puto que você entrou no meu mundo paralelo Ele é o irmão dela, então Ah, shit Here we go again Foda Olha! Puta merda! Ai carai! Eu fico muito empolgado nessas músicas com batidão forte. E eu fico dançando e não me concentro, velho. Oh shit. Nossa, isso vai explodir o jogo, mano, com um monte de seta dupla. Oh shiiiit Musicaço mano Ah, não segurei a nota <risos> Foda, foda, foda <risos> Muito triste ver você colapsar nesse universo Mas eu não podia me importar menos Talvez na próxima vez eu, eu consiga conhecer o verdadeiro Mamãe e papai, algum dia É pra ter uma continuação disso aqui? Gostei, muito foda, as músicas são muito fodas, mano Muito fodas, muito fodas